Tá difícil escolher e contratar a agência de marketing digital certa? A gente sabe que essa é uma tarefa difícil e por isso vamos facilitar as coisas para você. Ao final desse vídeo você vai saber o que a WebX faz e como podemos ajudar a sua empresa, quanto é que isso vai custar e por que nós somos diferentes das agências que prometem verdadeiros milagres e nunca comprem. Vamos lá! O que exatamente a VFX faz? A gente trabalha com os cinco pilares fundamentais para a sua empresa vender mais. E tudo começa com o conteúdo mais consumido da internet, os vídeos. Somos a maior produtora de vídeos animados do Brasil e somos especialistas em transformar o melhor discurso de vendas da sua empresa em vídeos que serão usados em todos os canais possíveis, já que são os únicos que conseguem chamar a atenção do seu público no mundo louco de hoje. Outro serviço vital da nossa metodologia é o tráfego pago. De nada adianta a sua empresa ter o melhor produto ou serviço se ele não aparece para as pessoas certas. Imagine só, o seu cliente em potencial pega o celular, é impactado por um vídeo personalizado que toca na sua dor mais profunda. Esse é o poder de uma campanha de tráfego pago eficiente. A gente cria páginas de vendas, também conhecidas como landing pages. Por que elas são importantes? A função de uma landing page é transformar a maior quantidade possível de visitantes dessa página em leads, em potenciais clientes para os nossos clientes. Qual que é o problema? A maior parte dos nossos clientes eles chegam com ou não tem um site, ou tem um site que está defasado, ou ele está confuso, porque a maior parte dos sites que são criados com essa linguagem mais institucional, mais missão, visão e valores, não é tão focado em vendas. E ao contrário de uma landing page, que o objetivo dela é é era onde ser algo mais comercial, né? Tirar as dúvidas do potencial do cliente, quebrar as objeções, vai ter um carregamento rápido, uma boa usabilidade. Então tem várias regras que a gente segue para desenvolver essas páginas para realmente criar esses landing pages ali focados em resultados para os nossos clientes. Nosso cliente. Plus, quarto serviço é o serviço de social media voltado para vendas. Aqui o objetivo não é fazer apenas posts bonitinhos para o Instagram comemorando alguma data especial. Nós vamos implementar uma estratégia de social media para tocar na dor do seu público-alvo e vender para eles. Afinal de contas, like não paga boleto. E por último, mas não menos importante, estão as automações de marketing e os bots do WhatsApp. Aqui nós vamos configurar e automatizar todo o funil de vendas digital com disparos e mensagens automáticas lá no WhatsApp e no Instagram, gerando engajamento instantâneo e aumentando as suas vendas. Hoje em dia, fazer marketing sem automações inteligentes é muito aviscado. Resumindo, podemos te atender apenas com o vídeo ou as campanhas separadamente, assim como podemos ser o seu novo time de marketing digital completo. Certo, mas e quanto isso custa? O que a gente vê muito no mercado são empresas contratando um monte de serviços sem sentido, que só geram mais custos do que resultados. Por isso, só iniciamos um novo cliente após uma reunião com os nossos especialistas. Podemos identificar que você só precisa de um vídeo para explicar melhor seus diferenciais. Nesse caso, um vídeo a partir de R$ 890 reais, ou 10 R$ 89 pode ser a solução certa. Em outros casos, a sua empresa pode precisar de uma estratégia de anúncios, vídeos e social media. Nesse caso, a VFX vai se tornar seu departamento de marketing a partir de R$ 1.490 mensais. Legal! E o que diferencia a VFX das demais agências? Então, o primeiro diferencial que eu quero falar, e talvez seja o nosso principal, é que o nosso foco é manter o cliente na casa através de resultado, não através de contrato. Então, hoje, o nosso período de fidelidade é bem pequeno comparado com outras agências, né? de só três meses, outras agências trabalham até com um ano de fidelidade. E o objetivo era realmente entregar esse resultado para esse cliente logo nesse curto período de tempo, no primeiro, segundo, terceiro mês, para o cliente ficar com a gente, que um ano ou mais, por causa do resultado que ele está tendo, e não por causa do contrato com esses miúdos ali que, que alguns nossos concorrentes estão usando. Então é realmente focado em resultados. Aqui você vai contratar uma única empresa para receber um serviço completo. Além de agência, somos a maior produtora de vídeos animados do Brasil. A gente entrega mais de 120 minutos de animação todos os meses. Temos times especializados em social media, web design, copywriting, criativos e muito mais. Diferente de outras agências por aí que você vai precisar contratar várias empresas que vão montar um quebra-cabeças e deixar seu marketing uma bagunça. Ah, importante lembrar também que não terceirizamos o marketing da sua empresa com franqueados que ainda estão aprendendo sobre marketing digital, como algumas agências estão fazendo por aí. Nós somos uma empresa só há mais de nove anos e confiamos apenas na nossa equipe que é treinada e preparada para cuidar de um assunto tão sério como o marketing da sua empresa. E o principal, o nosso time é muito gente boa. A gente é apaixonado por atender bem e da forma mais humana possível. Tem muitos clientes que a gente uh, pega amizade mesmo, né? A gente já chama pelo apelido, já entra na reunião brincando, né? Então a gente pega mesmo uh, esse gosto ali pelo atendimento ao cliente. Tem clientes meio áudio de dia, mandar áudio de noite, tem o cliente... Né, que entrou agora na agência, que ele fala mais comigo, às vezes no privado, se sente mais à vontade do que no grupo. Ter um bom atendimento faz total diferença ali, né, na hora da gente, do resultado do projeto. Porque a gente tem um bom atendimento com o cliente, automaticamente ele vai estar mais tranquilo para passar as ideias dele, o que ele realmente quer. Qualquer momento que ele chamar, a necessidade que ele tem, a gente vai estar lá para dar todo o suporte, sempre. E claro, se a gente tem um bom é, atendimento, automaticamente vai ter uma boa relação, e essa boa relação traz um bom resultado, que o cliente traz o que ele realmente precisa, ele traz realmente o que ele quer, e com isso, claro, vem o sucesso ali do vídeo. Se eu contratar a VFX, quanto tempo demora para eu ter resultados? Bom, dividimos a nossa metodologia em três etapas, a preparação, a decolagem e o voo, como se fosse um avião. Na primeira etapa, vamos verificar todo o material que você já possui, o público-alvo e definir todo o plano de ação, como no caso de um avião que não vai decolar, antes de verificar se está tudo certo e para onde que vamos.